Fala galera, beleza? Todo mundo aqui com mais um vídeo 10 de para pra vocês Mais uma gameplay Bom, rapaziada Hoje a gente tá com 25 aqui, mano Jogo de corrida de rally, rapaziada Muito da hora, mano O jogo tô demais, tá ligado? Nesse jogo aqui, rapaziada Mano, olha o tanto de coisa que eu já fiz aqui na... Nesse jogo, tá ligado? Então, rapaziada O jogo é bem massa mesmo Gostei bastante E vale a pena vocês pegarem, tá ligado? Não sei se dá pra pegar ainda Porque eu não sei se dá de graça Não vou jogar esse daqui, rapaziada Porque esse daqui... Que complicado de dirigir, tá ligado? Eu não fui muito bom nesse carro, não. Mas eu vou jogar um, um carro aqui normal, mano. Isso daqui, ó. Vou pegar esse carro da. da. da Centroen aqui, mano. Que eu acho é a marca, mas é a Centroen, eu acho. E é isso aí, rapaziada. Se você não deixou o like ainda, deixa o like aí, mano. O jogo é bonito demais, tá ligado, mano? Vale a pena. Mano. O jogo é bem colorido, tá ligado? Muito da hora. Tipo, bem realista mesmo, tá ligado? Tu vai batendo, mano. A Mario, o volume tá alto aqui, velho. Vai baixar o volume aqui. Aí só marca mais. Empurraram aqui, mano. O jogo é bem bonito, rapaziada. Como eu tava falando antes. O jogo é bem bonito, hein? Tá numa laxa, tá ligado, rapaziada? Que da hora, é, mano. Olha isso, mano. rapaziada, o jogo é bem ali tá ligado? Tu bate no carro, tu vai batendo no carro. E o carro vai perdendo as peças tá ligado depende de onde você bater também se eu bater no porta-mal do carro que tá batendo porta mal do carro do cara aqui mano vai cair as peças tá vai cair o porta-mal dele e mano jogar tá ligado se você não tiver controlar o carro você vai acabar é batendo tá eu demorei um pouquinho pra prender mano Hoje eu tipo, não trouxe o jogo antes, tá ligado? Que eu tava aprendendo, ó. Eu demorei um pouquinho de pra aprender, hein. É complicadinho. E... e eu gosto bastante demais, mano. Olha isso, o grátis lá, o é muito massa. Dá até... dá até anos, tá ligado? Pra jogar. E... Como eu tava falando, eu gosto mais de jogo de corrida, tá ligado? Eu sou viciado em jogo de corrida. Sendo que eu tava viciado em texu, tá ligado? E agora eu não tô mais, porque eu já não tô, já enroei, tá ligado? Texu, mas de mais o tesouro é massa sacanãe. Olha o direito, pega, vai a online, pega, pega, que Mano, vale a pena aí se vocês quiserem baixar na texu, né, rapaz? Se tiver de graça ainda, vale a pena baixar, tá ligado? Aí, Acelera, acelera! Ó ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, pro Lumbar, ó pro bar, ó Quer? É? Mano, é tipo, tem uma parte ali de lama, tá ligado? Muito da hora, depois eu vou jogar com vocês. Aí já explico pra vocês o que eu achei da. da design gráfica né, do jogo, mano. O design gráfico é bonito pra caramba. A textura do jogo também é bonita e é um jogo que chama bastante atenção, por ele ser um bastante colorido, sabe? É um jogo que chuveiro que chama bastante atenção. Então, Vou isso que eu gostei também. Aê, padrão! Mano, é primeiro já. Outra é segundo, não, é primeiro. Segunda, é segunda volta eu. Mano, o pai tá, o oh, pai tá, o esquece! Que o cara já tá aqui, mano. E aí mano, mano rapaziada, também dá pra jogar online, mano. Só que o online ele é muito fácil, tá ligado? Como não tem muita gente por fim, chega vai ser muito fácil, tá ligado? Aí.. Aí eu não eu gosto mais de jogar o modo história mesmo, um pouco mais complicado. Aí tem mais. dá mais graça de jogar, tá ligado? Aí, aí vira, vira, vira, vira esse carro que não vira mano, tava, os outros que estavam ali que eu ia pegar antes não vira muito bem mano, o carro é o melhorzinho tá ligado mais da hora, é o mais rápido também ai ai ai Aí só bati que eu tava cortando a cabeça tá aqui ainda tava cortando a cabeça hein assim, mano, mas olha isso, tu olha lá pelas montanhas mano, aqui é aumentinho de verdade tá ligado e padrão nessa direção aqui já estamos na última volta já mano que rápido mano o bagulho é rapidão, mano. Aí, aí aí as corridas não são muito não são muito como é elas não são muito grandes tá ligado elas são medianas tem corrida média e tem corrida pequena nessa daí era corrida pequena e rapaziada o mais da hora de tudo é esse, esse negócio aqui tá ligado que mostra de... da onde cada país é o carro, tá ligado? E também ali, do lado ali, mostra... Não deu pra mostrar, porque não deu tempo. Pra... É... mostra os carros que os competidores estão correndo e, e de que país eles são, tá ligado? É bem da hora mesmo. Ó, o carro tá todo quebrado, todo fudido, rapaz. Ei, mano, ganha 17 a 14 mil é de dinheiro aí, é bastante dinheiro, mas não ganha muito, tá ligado? Não é que nem o t O t no máximo, tu ganha 15 mil, né? E essas carinhas aqui, rapaziada, que tem aqui no. Se você é carinho, é uma moedinha. Tu vai ganhando, tu tem que completando pra poder liberar as outras corridas. E essa fase aqui, eu vou jogar essa fase aqui com vocês, mano. Mano, eu não joguei. Ó, tem o carro da, da Red Bull aqui da Volkswagen E tem esse carro da Lamborghini. Esse negócio ali, ó, de que tem ali da, embaixo da. Embaixo do nome ali. Ah não, esse daqui não é do Lamborghini não. É do Peugeot. É do Peugeot, Peugeot, Peugeot, Peugeot. Esse daqui é Peugeot, rapaziada. Mas o que eu ia falar? ó, Tem a letra B, letra B, letra. E o númerozinho X12, né? Que significa o X12 ali, rapaziada? Significa que o carro é. Ele dá bônus no final se você ganhar, tá ligado? Se você ganhar. Esse daqui já tem A. Quanto, tipo. É A e B são os melhores Aí tem S que é um pouquinho mais difícil de De dirigir Quando tem o S ali a é direção e velocidade Vou conhecer, não, é, vou conhecer daqui mesmo. O Peugeot que é um pouquinho mais rápido e, e é isso aí rapaziada Mano, o jogo é ó, A gente vai pro Brasil, mano e, oh, A gente vai jogar no Brasil, mano Que loucura, mano Mas é isso aí, já volto com hein Rapaziada, tamo no Brasil, hein Tamo no Brasil, mano É R.J. É, é mano um Lilianês. Aí Que Acelera, É legal que, tipo assim, é Estados Unidos tem um, um tipo de pista, tá já. E Brasil tem um tipo de pista de, de floresta, assim, como da Amazônia, essas coisas, tá Da hora, mano. Porque Brasil representa as florestas, né? Então, faz aqui Aí, cara, As maiores florestas da Amazônia. Aí, caramba. Nossa. Mano do céu. Que porra, a Ah, mano. travei, velho. Que merda. Toma aí, toma aí. rapaziada, vou Boa reiniciar aqui, mano. Que travou, mano. Travou o carro lá. Não preciso tirar o carro lá, mano. Aí, não compensava eu sair, pera. Os caras estavam tudo lá, a frente. Aí, bora, bora, bora, bora. Galera. Galera. era. Ai ah, mano, o bagulho não aparece mano, tem um nada assim Eu não vejo, eu não tô tudo bem mano Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Tem como dirigir de primeira pessoa, que nem em terceira pessoa mano. É, terceira pessoa dá pra ver melhor na frente ali É, estamos em terceira, Tamo em quarto Tamo em quarto, estamos quarto Que isso mano, é um negócio de carnaval mano, é Epa, padrão, vira vira vira vira vira vira vira vira vira virou Aê. Que leve, que leve. Ah mano, os vagos não vira, velho Esses carros não gosto de jogar muito com esses carros aqui mano Porque não vira direito, tá ligado, é ruim mano. Tem que frear muito pra virar mano. Tem os trator também mano, os trator tem como se dirigir os trator e vários outros carros tá, aliás, potentes carro Pocinto, o camaro, Amaro, é... muito E vários outros calos, outros calos também Não é só carro de... de... de rádio Mano, da hora essa coisa, mano É piquituchinha isso aqui Aí, estamos em primeiro, estamos em primeiro no Brasil, mano Que yeah. é? Aí, o cara bateu ali, mano, coitado do e já tá vendo mano? E é legal, mano, que cada corrida tem um pulo diferente, tá ligado? Tipo, tem aqui a hora tá chovendo, é, tava solendo. mas tipo, vai escurecendo, tem uma coisa que vai, vai escurecendo e depois vai vai amanhecendo junto com o jogo, tá ligado? E também, é, eu acho que da hora também é essa parte de é, da lama, tá ligado? Quando tu vai correndo o carro, o carro vai sujando. Isso é legal, tá ligado? Tu... Tu o carro mesmo Tu não é que nem aqueles... Faz correr da esquerda, mano Tu passa uma rama o carro não faz nada, tá ligado? É... Tu bate o carro, o carro não faz nada também Aí... Se tu é o tecou é um jogo que você... Bate o carro, o carro não estraga basicamente, tá ligado? Ele só quebra o vidro e algumas coisas, tá ligado? E não quebra o carro inteiro aqui. Se você ficar tá batendo tal, o tal parede fica lá. Então você tem que tomar cuidado. É da hora, mano. é um pouco mais realista nessa parte aí do jogo. Já o pessoal é, é, é muito em outros pontos. Cada jogo é um jogo. Tá aí padrão aqui ó vira aqui vira aqui vira aqui, vira aqui vira... É, é, é, é. não vira vira vira vira vira vira vira vira carão ou não vira velho Ué, é o cara tem aerofoil mano como em Ah, aí se você quiser trunar o carro rapaziada não tem como tá ligado é cada carro vem no jeito que o jogo mano se você quiser aumentar o motor é, depois não tem como cada carro tem um tipo de velocidade um aí Nossa, mano Passei tá no pineco do pineco do pineco Ficando Passei, tá Aí, palha né? Aí, passei Passei, hein Passei, hein Mano, esse daqui tá parecendo muito coisa Mas tudo bem ganhamos aí, ó no, no, no finalzinho passamos e rapaziada, você pode ver que o carro tá detonado, muito massa mesmo. Tá ligado? Olha isso, olha aí, o carro tá quebrado, rapaziada. O mais legal de tudo do Twitch do aqui também: você vai comprando os, os carros na carreira, você pode jogar com eles no online também. Tá ligado? Não é tipo separado os carros. Tipo, online tu tem um você tem um tipo de carro e no história no tu tem outro tipo de carro. Aqui tem uns carros que tem, rapaziada. O trator que eu tava falando pra vocês é esse trator aqui, ó. Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui. Ah, tem um carro da área que eu tava correndo. Esse carro da Alvorceive aqui, mano. Não, essa é da. É, tem uns carros. Tem caminhonete também, mano. A caminhonete ainda não liberei a corrida pra correr. Então, acho que eu tenho que comprar. Tem esse carro muito estranho da Audi, mano, olha que carro estranho, mano Nunca vi esse carro. esse carro, na minha vida Esse já é A e B, esse já é bem complicado de dirigir, mano Cadê o carro que eu tava falando pra galera? Cadê o carro de trator, mano? Acho que tá mais pra cá Esse daqui, ó, esse daqui, mano Por ele ser um carro pesado, ele é muito complicado de dirigir, tá ligado? É basicamente um trator, mano, olha isso Tratores não, tá ligado? E é isso aí, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo, mano, deixa o like aí. Se inscreve no canal aí pra, pra, pra ajudar a gente bater 30 likes, 30k aí. Rapaziada, vamos bater uma meta aí, ó. Batendo 20 like aí, eu trago aí o próximo vídeo pra vocês de Twitch. Se vocês gostaram bastante, né. Comenta aí é, qual carro que eu devo comprar. O da Audi, da Porsche, da Lamborghini. De qual marca, né, no caso. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Fui.